Salve galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal aí Galera, se você já curtiu esse título do vídeo, essa thumbnail aí que já diz quase tudo do que vai rolar aqui é... Bom, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa o like aí pra, pra ajudar a gente porque é muito importante Bom galera, como o próprio título já diz, hoje a gente vai falar sobre uma situação que a EA trouxe Devido às coisas que vem acontecendo, é... Nem nesse meio todo, entendeu, tipo de, de internet e tal, houve muitas situações que aconteceram fora, lá nos Estados Unidos, e teve repercussões aqui dentro do Brasil, enfim. E a EA tá tomando algumas precauções em algumas coisas que ela mesmo fez no jogo e que ela acha que pode haver tipo um certo preconceito, entende? É, eles consideram como comemorações tóxicas. Bom, eu até concordo em algumas, é, duas delas que vão ser retiradas, isso já foi batido o martelo, então no FIFA 21 não terá essas comemorações, que a primeira é aquela que aparece, se eu não me engano, o Neymar fazendo assim, com o dedo, tipo, fica quieto, entendeu? Depois do gol, e aquela outra que é bem... ela na verdade, ela viralizou na internet quando surgiu essa comemoração e não só no Viva houve uma comemoração mais ou menos assim, mas em outros jogos também e essa daí realmente traz é... uma comemoração, um estilo assim, uma coisa racista então eu sou bem a favor de ser tirado essa segunda a primeira eu acho que tipo, sei lá mano você tá jogando um jogo competitivo, entendeu? Ultimate Team é um jogo competitivo. E desde os primórdios, o Ultimate Team nunca foi uma coisa... É, tipo assim... Cara, no mesmo nível, entendeu? Às vezes o meu time é bom, tipo, super bom. O seu time não é tão bom assim. E você vai jogar com o meu time que é super bom. Então, tipo, isso sempre aconteceu no Ultimate Team. E a graça do jogo tá nisso, entendeu? Você montar o time, você montar a química, você fazer sua jogada. Porque... Nem todos os jogadores vão Conseguir se entrosar, entende? Em questão de passe, questão de velocidade Enfim, tem muitas coisas que envolvem é, Nessa situação No Ultimate Team E é, Muita galera assim, tipo Vai lá e xinga o cara E isso e aquilo, então faz várias coisas Tipo, desnecessária Vai lá dizendo o cara só pra xingar Isso é muito pai, é uma coisa muito chata Entendeu? Então eu sou bem a favor de tirar algumas Coisas que tem no FIFA E essa comemoração eu acho que foi uma coisa boa que a, que a EA tomou Que é aquela comemoração do OK, tá ligado? Que o cara pega e faz a comemoração com é, Fechando o olho assim, fazendo um símbolo de OK no próprio olho Isso eu acho bem racista, na verdade E, e tipo, tanto que ela viralizou é, na época que ela saiu, então... Eu acho que a EA tá fazendo certo nessa daí. Aquela do, do dedo, eu acho que não tem muito sentido tirar, mas enfim. Talvez pode ser uma coisa que também gere uma, uma situação tóxica dentro do FIFA, que deixa alguns caras muito pé da cara. Mas é aquilo, cara. Se o cara não consegue jogar um jogo competitivo, ele não deve jogar, entende? Se ele não consegue, tipo, tirar nem sarro dele, ele não deve jogar, entende? Então, eu acho que... A segunda vem em questão, a segunda eu sou bem a favor, porque realmente é muito ruim. E a primeira eu acho que, sei lá, tá sendo... Ó, é, eu entendo, assim, por partes, mas, mas eu acho que tá, tá sendo um pouco, assim, elevado. É, poderia olhar outras coisas, assim, no jogo pra poder é, melhorar, né, cara. Um exemplo, Yeezinha, é, tipo, se você vê esse vídeo, mano, seguinte... O servidor, o servidor é horrível, entende? Então, o servidor é uma coisa muito importante a ser melhorado. Porque cai demais, trava demais, entende? E outras situações também é em relação a essa... Essa questão, assim, tipo, de, de ser muito difícil. Eu confesso que a graça tá na dificuldade e tudo, mas... Tem horas assim que, tipo, cara, é uma coisa totalmente assim fora de padrão. Você vê o time e você sabe que aquele time é impossível você ganhar com o time que você tem. Então tinha que ser uma classificação, pelo menos, parecida ali, entendeu? Uma classificação ali, tipo, 8-5, 8-7, e assim, não uma classificação 8-5 e 9-4, entende? Então, tipo, é, deveriam tentar ajustar mais nessa situação também por mais que a dificuldade é o que motiva é o que faz a galera acho que jogar mesmo pelo menos eu sou assim eu gosto de jogar porque tipo é emocionante você tá ali na adrenalina jogando e tal querendo fazer gol no cara e você faz um o cara faz outro você faz outro você dá um lé no cara entendeu isso é muito legal muito da hora tipo imperte a gente demais então só que tipo tem umas coisas que tem que nivelar aí no jogo e o servidor é uma coisa essencial para EA fazer uma melhora Porque esse servidor brasileiro É uma bosta Literalmente, tá ligado? Bom, cara, se você gostou desse vídeo aí, Se inscreva no canal deixa o like aí para ajudar a gente Porque é muito importante, galera E também Me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo Inclusive lá no Instagram, galera Porque lá no Instagram eu sempre tô conectado Sempre tô postando as coisas, divulgo lá E também se você quiser, me segue na página do Facebook Games DN. Os links estão na descrição do vídeo, então sem desculpa, vai lá e é nós. Fui.